Estamos na Hortitec, a maior feira da América Latina, no segmento de Hortifruti. E a palavra por aqui é inovação, tecnologia e lançamentos para vários cultivares e controles de pragas.